Depois de uma carreira de 16, 17 anos jogando, atuando no Brasil, entre clubes, né, Santos, Fluminense, Flamengo, Botafogo, eu fui encerrar minha carreira no, no Cosmos em Nova York, num momento de grande desenvolvimento, né, do futebol nos Estados Unidos, futebol profissional nos Estados Unidos, e eu tenho um grande orgulho de ter feito parte né, daquele grupo juntamente com Pelé, Beckenbauer e outros grandes jogadores que ajudaram nessa nessa parte que foi muito importante, né, levar as pessoas um esporte que até então era uma grande novidade para o povo americano. Encerrei a minha carreira de uma forma bonita, uma grande festa de despedida que é o Cosmos fez em minha homenagem e plantando uma, uma raiz de, de um relacionamento que perdura até hoje. Olha, foi um grande momento, um momento de muita alegria, de muita felicidade. Nós costumamos dizer que foi assim um grande momento que nós tivemos em nossas vidas, participar do desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos. Foi um momento realmente único na minha vida e posso falar pelo Beckenbauer, tenho certeza que posso falar pelo Pelé e outros grandes jogadores que ajudaram o Cosmos naquele momento.